Olá! A se pediu-me para eu ensinar a mexer no Pixelar, por isso é exatamente isso que vou fazer, vou fazer uma espécie de mini guia básico para utilizar o Pixelar. Vou abrir a app e explicar-vos para que é que serve tudo vamos encontrar, por isso vamos começar. Ok, temos então o um Pixelar aqui, vamos só clicar. Ok, vamos então começar pela câmera. vocês estão a ver, eu estou a gravar para vocês. O que isto tem em cima é a opção de flash desligada e se carregarem lá, ficam com a opção de flash automática, ou seja, se estiverem num sítio com pouca luz, ele aciona-se o flash. Se vocês estiverem num sítio com muita luz, ele não aciona o flash. Se vocês clicarem outra vez, ele aciona-se o flash. Por isso, todas as fotos que vocês tirarem neste modo, vocês tiram sempre com flash. Ok, se vocês clicarem na, naquela câmara, vamos mudar para selfie, vamos colocar outra vez. Agora, em baixo, vocês têm... Uma película de filme, vamos carregar lá, e ele tem vários efeitos. Se vocês clicarem um lado para o outro, do vosso ecrã, vocês mudam o tipo de filtros. Ok, vamos retirar, vamos ali aquelas camadas. E aqui são uns efeitos que podem ser interessantes, mas eu não concordo. Eu prefiro que vocês tirem fotos sem qualquer tipo de efeito e sem qualquer tipo de filtro. E depois colocarem os vossos filtros, por isso esta parte não é muito interessante para mim mas para vocês pode ser, não sei, se vocês carregarem no, no vosso ecrã, ele foca exatamente no sítio onde vocês clicaram funciona como uma câmera fotográfica normal ok, vamos para trás e vamos agora para o outro lado, para a colagem e aqui o que vocês têm que fazer é escolher algumas fotos, vou escolher fotos que pareçam bastante parecidas Ok? Vou pôr 4 e vou clicar em Done. Depois ele mostra-vos o que é que vocês podem fazer com 4 fotos, ou seja, pode ser este e este, pode ser este, pode ser este, pode ser este... E depois começa-vos a mostrar com mais que 4. Ou seja, vocês já podem clicar ali e colocar outra foto. Vocês Se forem um bocadinho mais para a direita, estão a ver que podem colocar ainda mais fotos. Vocês também podem pressionar e arrastar para o outro lado. Acho que funciona bastante parecido com o, o Pixart. Tudo em baixo, vamos para a barra de baixo. Nós temos. Estamos no primeiro botão, vamos carregar no segundo. e Este tem a ver com a espessura da vossa, da vossa moldura por isso, uma espessura muito grande e zero espessura. Na, no terceiro botão, em baixo, vocês podem arredondar a vossa foto ou seja, vocês podem colocar assim em 100%, ou só um bocadinho, ou sem nada. No penúltimo botão. Vocês podem diminuir na horizontal ou diminuir na vertical para criar exatamente o tipo de montagem que vocês querem. E vamos para o último botão de todos. E este tem a ver com a cor da vossa moldura. Neste caso não temos moldura nenhuma, por isso vamos colocar só um bocadinho. Se se lembram, é no segundo botão. Vamos colocar um bocadinho, vamos ao último botão outra vez e vamos colocar uma cor qualquer. Vocês estão a ver como dá a cor. Agora vamos imaginar, vamos carregar no mais e vou colocar... Uma foto terrível. Vamos imaginar que vocês se enganaram nesta foto e querem mudar. Vocês clicam nela e vão a, ao segundo botão de cima, ou seja, não é a casa, é o segundo. E vocês podem trocar esta foto para uma que fique bastante melhor, pode ser esta. E pronto, está feito. Imaginem que vocês querem mudar os efeitos numa foto. Tem que clicar na barra de cima, no terceiro botão, que é um uh, quadrado com um pincel. E aí vamos para a parte de todos os filtros de tudo, tudo, tudo, tudo, que eu vou explicar a seguir, por isso... Eu vou mostrar tudo isto uh, fora da montagem, para ser um bocadinho menos confuso. Ok, a montagem está feita, não precisamos mudar mais nada. Agora vamos para fotos, que é o botão azul. E vamos escolher uma foto qualquer, pode ser esta toda azulada. E agora vamos começar pelo primeiro botão. No primeiro botão vocês têm bastantes opções. Tem a opção de corte, podemos cortar para quadrado. Tem a opção de rodar, ou seja, nós podemos mexer na nossa imagem, podemos inverter na horizontal, inverter na vertical e rodar. Temos a opção de Double Exposure e vamos escolher uma foto de qualquer textura eu vou utilizar este e vou colocar na foto toda e agora vocês têm a opção de ver os modos e de pré-visualizar como é que eles vão ficar, ou seja, vamos imaginar que nós queremos colocar o fundo... Um, com uma textura qualquer, e nós já fizemos isso no PixArt um, colocar no screen e deixar assim, com este efeito, o nosso fundo agora vocês estão a ver que está na minha cara, por isso que temos que fazer é carregar na bolacha é carregar na borracha que está no primeiro botão de cima e vamos apagar de cima de nós e da cama e pronto, ficaram com um fundo diferente isto é o antes e este é o depois. Vamos outra vez ao primeiro botão, que ainda não acabamos. Temos nos Adjustments tudo o que temos no Vesco Cam, que é a exposição, a temperatura, o contraste, o brilho, a vibração de cor, o highlight, os shadows, saturação. Vocês também podem pôr Auto Fix, que ele faz isso por vocês, mas não vai muito bem o auto-contraste também eu por acaso estava a dizer mal do auto-contraste mas até fica bastante bem é um bocadinho forte mas não está mal no blur vocês conseguem desfocar o vosso fundo podem desfocar por todo podem usar forma circular como no instagram ou forma linear como no instagram vocês podem dar toque de cor apenas na zona que vocês estão a utilizar vocês podem também Uh, suavizar a vossa cara e podem também colocar mais detalhes na vossa foto. Vocês podem vamos imaginar que só querem o azul, que é basicamente a minha foto toda, mas não foi muito bem, bem pensado, mas vamos escolher o azul, por exemplo, e só esse azul é que fica em cor, o resto fica uh, preto e branco, mas vamos escolher o tom da minha pele. Só o tom da minha pele fica com cor e o resto fica preto e branco. as vocês estão a perceber, neste caso a porta ficou com cor e o resto é preto e branco, que é bastante interessante. Vocês também podem retirar borbulhas. Estão a ver que tirou ali o meu sinal. E podem, no red eye, retirar aquela luz vermelha que vocês ficam os olhos quando têm fotos com flash. Estava com muita luz, o sol apareceu de repente. Um, e pronto, no primeiro botão é basicamente isso. Vamos para o segundo. No segundo vocês podem pintar a luz, pintar a sombra, pintar cores e tudo. Por isso, vamos começar pela luz. Vou colocar, vocês estão a ver que estão muito mais iluminada desta forma. Vamos pintar no darken as sombras. Vamos colocar aqui uma sombra mais forte na cama. a ver que fica bastante interessante. Podemos pixelar também, ou seja, vou colocar assim. Mas, se vocês não gostarem destes quadrados tão grandes, vocês podem ir a céu e reduzir ligeiramente. E fica assim mais interessante. Vamos para trás e vamos ao Doodle. E aqui no Doodle vocês podem pintar, reduzir e aumentar o vosso pincel. Pintar o que quiserem, mudar a cor também. Ok, vamos agora para o terceiro botão que é o botão dos filtros. Isto aqui tem imensos, imensos filtros, vocês podem estar aqui horas a ver. Vamos escolher só um para vocês verem como é que isto funciona. Vocês também podem reduzir a quantidade de efeito que vocês querem numa foto. Vamos escolher uma mais normal, por exemplo, o Bob é bastante giro, fica bastante engraçado nesta foto Tirei lhe um bocado aquele azul forte que eu tenho na foto o que até fica bastante interessante, gosto bastante desta edição uh, e estamos no botão effects, agora vamos para o botão overlay no botão overlay vocês têm efeitos de buquê, efeitos de luz um, light flares, Tem imenso, imenso, imenso, imenso efeitos que eu acho que vocês vão gostar imenso, também tem aqueles efeitos de arranhado e de pó que eu acho que ficam bastante interessantes e não se esqueçam que vocês podem sempre reduzir o efeito para não ficar tão forte vamos então outra vez para o terceiro botão e em vez de overlay vamos para o stylize stylize é mais como aqueles efeitos de galeria do photoshop que é um, agora ela e, e lápis e tinta e fotocopiadora, esse tipo de efeitos, por exemplo, se carregamos no Watercolor fica assim, vamos para poster e sketch e vamos para lápis. Vocês estão a ver como é que isto funciona, são efeitos até interessantes, mas não para o que nós queremos no nosso Instagram. Isto até dá algum para a história do Instagram, coisas assim, para mudar um bocadinho sim são efeitos bastante interessantes se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma colagem com um amigo vosso que faz antes, qualquer coisa assim, acho que fica bastante interessante. Vamos para o quarto botão, que é o botão das molduras e dos stickers, uh, o que eu gosto mais é o pronti botão, que é o botão uh, do efeito de, de filme de câmara fotográfica analógica e acho que isso fica bastante bem, este efeito e vocês têm imensos efeitos que podem utilizar se vocês quiserem uma, fazer uma montagem podem vir aqui ver que moluras é que podem utilizar e tem bastantes bastantes escolhas uh, nós estamos no borders que as moluras vamos então para stickers nos stickers vocês têm também bastantes opções Vamos pôr este macaquinho com uma banana. Neste caso ele não funciona bem com o tipo de edição que estamos a dar esta foto, mas... Vocês podem utilizar isto para qualquer coisa, basicamente. Se vocês quiserem ter um, uma insensória bastante fofa, é só ir aqui buscar stickers e já está. E claro que vocês podem adicionar texto. Vamos lá pôr. love Stuff". Vamos a next e vocês também têm algumas escolhas de tipos de letra, só precisam de arrastar, diminuir ou aumentar, mudar se quiserem, uh, vocês podem mudar de cor naquela gota e é basicamente isso, quando vocês estiverem contentes com o vosso resultado é só clicar no botão done e andar para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter ou salvar a imagem que é basicamente isso que nós queremos. Ele depois pergunta se vocês querem guardar em pequeno, médio, máximo. por um sempre o máximo. Vamos colocar no OK. E aqui está um mini tutorial do Pixelar. É bastante simples de utilizar. Tem bastante escolhas em termos de efeitos e stickers e Molduras e olagens, tem várias ferramentas para luminosidade e contraste e esse tipo de coisas. Continuo a achar que o Pixar consegue vos oferecer mais porque funciona por camadas e vocês podem uh, criar uma imagem por camadas e podem sempre retirar camadas conforme que vocês querem. Por isso o Pixelar é bastante mais fácil de utilizar, mas não dá para fazer tanta coisa. E é isto, espero que vocês tenham gostado deste mini tutorial. Se vocês quiserem que eu faça mais deste para outras apps, digam-me nos comentários o que eu fazer e é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos nos amanhã, e vemos em um próximo vídeo.